Em 2022 vamos eleger Lula presidente E ele vai precisar de deputados experientes aqui no Congresso Nacional É por isso que eu peço seu voto Para lutar junto com Lula por um Brasil soberano, democrático e mais justo